E sabe aquela esperança que a gente tem de obter resultados diferentes? Só que a gente esquece que a gente precisa fazer, né? ter atitudes diferentes para obter novos resultados. E é sobre isso que eu quero falar com você. A gente vive no nosso piloto automático, a gente vive fazendo as mesmas coisas e a gente quer Obter resultados diferentes, então isso não é possível. A minha dica hoje aqui é para que você observe e saia do seu piloto automático, tá bom? Você vai precisar, a partir de agora, ser observador de si próprio, ser vigilante dos seus pensamentos. E o que, que eu estou dizendo? Estar no piloto automático é a gente ter sempre aquela nossa atitude reativa e crítica a tudo que acontece. Sabe aquela história? Bateu e eu já tenho uma resposta? Bateu e eu respondo de imediatos, até mesmo sem parar e sem pensar? Isso está no piloto automático. É também você tomar todas as suas decisões baseadas lá no seu histórico pessoal, no passado, ou então só projetando o futuro, mas não estando no momento presente, que é a única coisa que você está. Então, pare e pensa. A gente está sempre pensando o que a gente vai fazer no final de semana, nas próximas férias, ou então, ah, esqueci alguma coisa em casa, ou deixei de falar com alguém, de cumprir um prazo, mas a gente nunca está no momento presente agora. Isso também é estar no piloto automático. A gente está o tempo inteiro distraído, com o celular, com redes sociais, com informações... Uh, em Instagram, ou com barulhos que acontecem, ou até mesmo o nosso olhar, né? A gente olha e a gente está julgando, a gente está distraído o tempo inteiro. Então, a gente precisa também prestar atenção em todas essas distrações que nos fazem tirar do momento presente, porque isso é estar no piloto automático. Ouvi um barulho ou via algo, eu já tô julgando. E o principal, todos esses nossos julgamentos, eles são feitos com bases nas nossas crenças do passado. Aquilo que a gente aprendeu, seja dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos antigos chefes. Muitas vezes a gente reage né, e, e, e faz escolhas com esses padrões comportamentais, que é aquilo que a gente teve de conhecimento e não necessariamente a nossa resposta no momento de hoje, né? com a bagagem que a gente construiu. Então, para que você fuja desse piloto automático, você precisa estar atento ao seu pensamento, ser observador daquilo que vem para a sua mente e se permitir pausar antes de qualquer reação. E às vezes só uma respiração já faz com que você pause antes de reagir. Essa é a minha grande dica para que você saia do seu piloto automático e faça escolhas diferentes. Você precisa ter esse olhar de helicóptero para os seus próprios pensamentos, para o seu próprio comportamento. E a partir daí, sim, você vai poder obter resultados diferentes. Porque se você só viver ação e reação, ação e reação e não pausar em nenhum momento e falar será que esse pensamento é realmente meu? Ou é algo que eu aprendi? Ou será que eu estou só projetando o futuro, mas eu não estou aqui, presente, ouvindo o que a Lígia está me trazendo? né Porque mil distrações, o celular tocou, tal eu já perdi o foco e não estive aqui é, para completar. E assistir esse vídeo como um todo. Só a gente estando atento e vigilante aos nossos pensamentos, que para mim a grande chave né, do autoconhecimento e, do, e da inteligência emocional, é a gente estar tá atento ao nosso pensamento. Porque daí eu trouxe ele para minha consciência, aí sim eu vou poder ressignificar, pausar, antes até mesmo de reagir e de oferecer uma resposta. Então o grande segredo é exatamente você estar 100% presente para poder oferecer a sua melhor resposta e obter novos resultados. Então, eu espero que essas minhas dicas tenham te ajudado a fugir desse seu piloto automático, para que você viva mais no seu momento presente, afinal, é o único momento né, que a gente tem, é o agora. Muito obrigada por desejar ser a melhor pessoa que você pode ser. Isso é suficiente, mas como eu sempre digo, amanhã tem mais, né? Amanhã a gente pode dar o próximo passo, aprender ainda mais. Se esse vídeo fez sentido para você, me dá um like, faça o seu comentário. E se você quiser ir ainda além, clique no link da bio ou no link aqui embaixo para conhecer os nossos workshops e treinamentos, onde você realmente pode dar o seu próximo passo pessoal e profissional.